Você consegue enxergar as gradações e falar, tá bom, o ideal é no capitalismo onde todos os 100% dos serviços são prestados voluntariamente, sem coerção. O mercado é que faz toda essa coisa descentralizada, de produção de alimentos atacados pelo mercado, restaurante, etc. A gente deveria fazer a mesma solução para as outras.